Porque quer ver? Hum. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. É porque tipo assim, cara. Tem uma edição em português, mas é em port...